Agora, eu irei ensinar como colocar o zíper na sua bolsa. Tenho aqui alguns alfinetes, eu vou posicionar o zíper na abertura que nós então, deixamos. Vamos prender aqui com os alfinetes. Eu irei posicionar aqui, bem rente à abertura. Desta forma. E vou começar a colocar os alfinetes. Irei prender apenas um dos lados, por enquanto. Apenas para segurá-lo no lugar. Sem medo de alfinetar o zíper na bolsa, o tamanho ficou certinho, onde ele vai começar, onde ele vai terminar. E agora, eu irei começar a costurar ele com a mesma linha que utilizamos em todo o interior da bolsa. Como será possível ver a costura pelo interior no zíper, é bom que você tome cuidado para fazer uma costura bem uniforme. Tentar, tente fazer os pontos com a mesma distância e bem retinhos para que o acabamento fique bem bonito. Caso você não tenha confiança que vai conseguir fazer uma costura certinha pelo interior aqui, vem aqui nessa parte interna do zíper e faça um risco, ou siga mesmo a própria costura do zíper, que geralmente tem uma marcaçãozinha bem de leve, que você pode usar como guia. E vai fazendo pontos bem pequenininhos para que fique firme. É um processo demorado, mas que deve ser feito com bastante calma, com bastante cuidado, para que o acabamento fique bonito. E dessa forma, iremos costurando até pregar os dois lados do zíper na bolsa. para fazer o pingente, você vai precisar de um pedaço de 10 por 8 cm daquele mesmo corino que foi utilizado para colar na base de MDF, cola, agulha e linha, um contrapino, uma argola, um pedacinho de corrente e tesouro. Você irá pegar esse pedaço de corino e do lado de trás dele com um lápis mesmo para ficar um, uma marcação bem clarinha. Você vai posicionar ele de 10, ou dessa forma, 10 centímetros, 8 centímetros, vai fazer essa marcação aqui de um centímetro e meio, e vai fazer marcações a cada meio centímetro, fazer essas linhas, que vai, não é onde nós iremos cortar para fazer a franjinha do tação. Terminado de riscar, nós podemos cortar... Cortar até essa marcação, nós não iremos mexer nessa parte de um centímetro e meio. Terminado aqui de cortar, nós iremos enrolar essa peça para que forme o tassel. Então, à medida que formos enrolando, nós vamos passar um pouquinho de cola para ficar firme. precisa ser muito, apenas para segurar mesmo Aqui já podemos ver que o tassel já tá com seu formato. Iremos agora colocar ele no contrapino e prender na corrente. Primeiro, iremos pegar a agulha e a linha e vamos atravessar aqui o tassel. E dessa forma, nós iremos... Prender a pontinha da corrente no nosso pingente, vou pegar aqui a pontinha da corrente e nós iremos passar na agulha e corturar no topo do pingente. O primeiro elo da corrente, eu vou costurar ele no topo do tassel. Terminar de costurar... Nesse momento, a estética não está importando muito, por essa parte estará escondida dentro do contrapino, mas temos aqui o tassel preso ao pontinho da corrente. Agora, irei passar um pouco da cola aqui dentro do contrapino para prender esse pingente. Primeiro vou passar a corrente com cuidado para não pegar na cola e manchar com a corrente. E irei prender o tassel. Colado o tassel no contrapino, iremos agora prender o pingente ao zíper. Vamos utilizar a argolinha. E vou passar no último elo da corrente. Então, vou ver. E vou fechar. Está pronto o pingente desta bolsa. Finalizamos assim a primeira bolsa deste curso. Espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo módulo